E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou a Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vou fazer uma tag chamada 50 Perguntas em 5 minutos. A ideia de fazer essa tag foi da Carol Santina que me marcou no vídeo dela. Carol Santina do canal Santina Carol Santina do canal Carol Santina do canal Carol Santina para fazer essa tag junto comigo, eu chamei a minha irmã barra técnica, barra diretora, barra tudo, barra assistente, barra tudo aqui do canal Fala oi, fala oi fala. Oi, oi Quem vai fazer as perguntas pra mim vai ser ela E essas perguntas só vão ter graça se tiver um cronômetro ligado E eu tenho 5 minutos pra responder todas as 50 perguntas E vamos ver se eu vou conseguir responder E se eu não conseguir também, não acontece nada Ou acontece, o que, é que vai acontecer se eu não responder muito vai Ok, 5 minutos, cronômetro na tela e valendo. O que você odeia em você? Eu odeio meu nariz, dei meu nariz. Peso. Eu tô Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, aonde você iria e por quê? Tóquio, Japão, porque. porque não sei, que eu amo aquele lugar, acho muito legal, muito estranho. A última coisa que te fez chorar? A última coisa que te fez chorar foi um filme, não sei qual, mas foi um filme. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu não mudaria nada, porque eu sou. Assim que que custa merda lá atrás, então não, não vai nada. Eu não vou morrer sem... Eu não vou morrer sem ficar rico Quanto tempo você leva pra se arrumar, pra ficar pronto? Muito tempo, muito, muito, muito tempo Tipo, de 40 minutos a e é pouco, sério o último lugar que você esteve? Acho que aqui no meu quarto Comida favorita? Massas, lasanha Comida que você não come de jeito nenhum? Brócolis, mato, tem mato Música do momento? Tu cool for the Summer da Vivo perdendo O meu tempo Uma frase Be amazing, seja incrível Último show que você foi o Último show que eu fui, foi da pit aqui na minha cidade Numa virada cultural Última mensagem do Whatsapp um do Whatsapp Tô com a minha amiga Tuane. Eu falei marcar de ver junto. Provavelmente um filme. E ela falou sim. A última vez que você se estressou. Agora porco com a minha amiga Biana que tava aqui, que, que ela me estressa. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Nossa, tá uma bosta. Uma.. Opa. Epa! Epa! <risos> uma música a palavra é amor. Love me like you do, love me like you do, não sei O que você acha feio, quer dizer, <risos> o que é feio mas você acha que é bonito? Pessoas, as pessoas têm um padrão de beleza muito estranho e o meu é mais estranho Então eu realmente acho pessoas bonitas e as outras pessoas não é acham elas bonitas Então, dá pra entender né? Mostra a última foto do seu Instagram A última foto do meu Instagram foi a capa do último vídeo, eu não toquei coca Aqui. Ah. Uma frase que a sua mãe sempre fala Eu avisei Eu estou Eu estou eu Estou nervoso Eu sou 236, eu sou eu não sei, eu sou hiperativo eu, sou eu quero Eu quero ficar rico Ser amigo é Ser sincero, estar sempre por perto E aguentar os amigos Quando estão naquela fase caralha quando você morrer? Quando eu morrer? morrer? Eu tá morto. Um livro? Esse aqui. Pax. O cara já audição. É um livro infantil juvenil Infanto-juventil, juvenil Mas tem umas ilustrações muito maneiras. Um filme? Um filme? Ah, e quando ela voltar. Quando ela voltar. Uma meta Uma meta a cumprir este ano. Terminar o TCC. Preciso. Queria ser uma formiga para? Não sei, eu não quero ser uma formiga. Calça ou bermuda? Calça, jeans, preta. O que te faz feliz na faz... TPM? Não sei, eu não tenho TPM, meu Deus, nunca desceu pra mim. Se você for... Opa! Epa! Seja feliz ou... Seja feliz ou seja feliz, não tem escolha. Queria ser? Queria ser? Queria ser? Queria ser. Não sei. Eu... Ah! Não sei, não sei. Faça, pula. Queria ter. Queria ter. Queria ter muito dinheiro na minha conta bancária agora. Assim. Se você fosse uma mulher. Se eu fosse uma mulher, eu ia ser uma traveca. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente. Ah, meu Deus. Não sei. Não sei. Joe Jonas, Jonas Brothers. Cerveja brother. é? Uma bosta, horrível, amargo, péssima. Na noite passada? Na noite passada eu dormi muito tarde. Poderia ficar horas? Poderia ficar horas na internet, fazendo bosta. Uma careta? Uma... <risos> Seu lema? Meu lema? Meu lema é sempre em frente. Morro de medo de? Morro de medo? Morro de medo? É de altura. Daria tudo para... Daria tudo, não daria tudo pra boa nenhuma! Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Ser perfeccionista, demais. Sua maior qualidade, que é um defeito. Mesma coisa, ser perfeccionista demais. Um vlogger que você admira. E... Dani depois que eu conheci aquela mulher, eu quero ser... Três com... qualidades meu. dela. Ah, três qualidades dela, ela é incrível, ela é bonita e ela é talentosa. Que horas são? São, não sei. Sete horas, sete. É, sete, Acabou, sete. acabou, acabou, não! acabou. Como eu não consegui terminar, a tempo, faltando quantas perguntas? Duas perguntas Eu vou responder as duas perguntas agora Depois o mundo ter explodido, como eu tinha dito pra vocês anteriormente Cinco palavras com a letra V Cinco palavras com a letra V Vaca, vadia, nossa como eu sou sujo <risos> Voar, um, voz e viado <risos> Indique cinco pessoas para esta tag Indico 5 pessoas para essa tag, vamos lá Vou indicar o meu amigo uh, Gosto muito dele e a gente tá sempre zoando junto Vitor Largueza uh, Do canal Vitor Largueza Vocês já devem conhecer o Vitor ele também fazia parte do canal das Bini Eu vou indicar a Nay Fierens, que é uma amiga minha também que eu gosto muito A Nay ela faz assim, maquiagens artísticas assim como eu Vou indicar a pessoa que eu sempre indico que eu gosto muito também Que é a Lari Mendes do canal A Careta do Panda Falta dois, gente, e agora? Quem que eu vou indicar, né? Ah, eu vou indicar o meu amigo o Sam, ele tem um canal de games muito legal, que eu vou colocar aqui pra vocês verem. De Calguis Sartorelli do Looking E é isso. Amiguinho. Fazer peguei. Mentira. Por favor. Obrigado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uh, até a próxima. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Deixe seus comentários, porque eu amo ler os comentários de vocês. E é isso aí, não é mesmo? Não, se estivesse seja educado. <risos> É isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Invitação. <risos> é isso aí, pessoal. Até a próxima. Aí. Falou. Que tal ter um quarto foda? Como fadas do fim da hora de aventura? Então eu confere o vídeo.